Os poços dragões aqui na área para desta vez trazer para vocês para confirmar, meu Deus, meu... Deus que é pirada para confirmar, galera. Misericórdia, caralho! Eu tava aqui de manhã, né, acordando, tomando meu cafezinho, meu cafezinho com leite. Abro meu face, deu uma surpresa, o LP me informando alguma coisa que, eu não, que ele tava achando que tava meio cego, quando eu abro, galera do céu, olha o que é isso, meu Deus do céu galera, pra quem não sabe, galera isso aqui, é a porra do identificador de alvo da porra do bot. E essa imagem foi tirada exatamente do vídeo deste corno! Esta é a imagem, isso aqui é o vídeo do corno. Olha, tá aqui ó, o vídeo do corno, canal do corno, do Mia. E olha isso, cara! Eu vou voltar pro começo e dar play. Né, o vídeo feio, mas vamos lá, aguentem. Assistam até pela partezinha. Vamos lá, ele bota logo o que perdeu. Saca só ele jogando, saca só ali jogando a musiquinha, de fundo Ó, ó, ó, ó, ó. Viu? Apareceu ali momentaneamente, mas é porque é foda achar, ó. Oh, vamos lá, vamos lá, vamos tentar achar aqui. Ah, porra. Vamos tentar parar bem na hora. Ali! Caralho! Porra, tá meio difícil, tá meio difícil, tá meio difícil. Vamos lá, vamos lá, vamos, vamos Eu acho que na hora que o Frank chegar, ali, ó. Vamos lá tentar. Ali, ali. Ai, é mal um pouquinho. Aí! Eu tinha conseguido eu apertei! Misericórdia, galera! Eu nem preciso assistir, eu assisti o vídeo todo, né? Ai! Caralho, quase! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Galera do céu, eu vou pegar nessa porra! Não, eu baixei o vídeo dele, né? Pra se vir como prova, pra ele se fuder! E tá aqui o vídeo logo, né? Cadê o vídeo? Não, One oh, Post. Sai, caralho! Ó, oh, assiste o One Post mesmo, é muito foda! Pronto! Vamos lá? Do meu gravador é melhor. Ó, ó. Ai merda! Nossa uh. senhora, cadê? vai uh. galera aqui! Uh. Ah, velho do céu! Tá muito difícil, galera! Eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar no meu Cantase e vou recortar essa parte aqui, já que eu vou editar o vídeo, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá Aqui, ó, tutorial da CanTasia, Como editar pra um filho da puta ser banido Pronto, vou botar aqui depois Tutorial como editar pra ser um filho da puta ser banido meu Deus do céu, galera, esse cara, o Mia, ganhou o um prêmio agora, velho. Ele conseguiu filmar-se duas vezes de hack, porra. Ele conseguiu se filmar duas vezes, cara. Primeiro uma de do recolho. Agora de em ah, embote cara ó, oh, vamos lá, câmera lenta, ah, a câmera é tá mais fácil, aqui aqui é a coisa mais fácil aqui, vamos lá, vamos lá. aí, pronto, achei galera, filme é isso aqui ó ai meu Deus do céu, eu errei, é isso aqui ah, cadê a porra do vídeo? Filho da puta bugou Ah, meu pai do céu, eu vou aumentar aqui pra vocês verem como é que é aqui, como é que me mete aqui, pelo amor de Deus Pronto galera, tá aqui a prova, tá vendo? Isso aqui é uma função que existe no iBot. Agora, falando sério para vocês. Eu espero que você, Diego wilber, que eu vou marcar você nesse vídeo. Desculpe pela torcida que eu tô meio ruim. Mas, por favor, Diego. Prova máxima que ele está de aimbot, Isso aqui é o Locket do. Ó, oh, tá vendo? É o Locket do iBot. Pegou no franga, tá vendo? Locket do sei o que é lá, franga. tá vendo o nomezinho? E o vídeo segue, tá ligado? Porque isso aqui é um momento rapidamente, né? Tá Porque quando você pega um alvo, você fecha. Mas como ele viu que ele... ele deve ter fechado o alvo no frango, aí quando viu que ia ficar no vídeo, ia ficar muito feio. Só que ele é tão burro que ele não desativou as funções, os parâmetros que avisam, de aviso. Simplesmente ele é idiota, é burro pra caralho. Eu acho que talvez seja um bug do do, do, do programa, do embote dele. E eu acho... adorei, obrigado. Mia por ser tão burra assim, talvez se eu assistir o resto do vídeo vai ter mais dessas pegadas mas não preciso não preciso essa aqui não foi uma pegada editada tá à prova tá aqui no vídeo vocês viram no vídeo do próprio Mia não é editado é no vídeo dele o link dele tá aqui eu vou botar de novo ó tá aqui Viu? Pode banir toda a corja do. do, do, do da da iluminado viu, Diego? Obrigado. Eu agradeço que você faça isso eu hoje mesmo vocês. pra gente começar a zoeira. Aqui vai ter isso vídeo isso. pra caralho, velho! Vai ter vídeo pra caralho! caralho eu nunca consigo acertar. Eu, acertar. eu vou tentar acertar, eu vou tentar acertar mais uma vez. Vai ter vídeo pra caralho, meu velho! Vai ter muito vídeo! Vamos lá, vamos lá! Ah, quase acertava, velho! Mas é isso aí, viu, galera? Vamos ridicularizar. Mia novamente gravando o hack que baniu ele novamente. Agora dessa vez vai ser banido. Não vai ter perdão. Eu não vou querer perdão, Diego. Por favor, bana ele, o Vlad, o Tal e aqueles outros. Deixa eu ver lá quem é que tava jogando com ele, viu? Porque eu preciso... Eu quero que você bana os caras todinho, viu, Diego? Eu quero que você seja um GM meio decente dessa vez. Porque tá chato, tá chato já. Ah, cadê? Pronto. Qual é a que a gente perdeu? Eu não sei qual é que a gente perdeu. A gente perdeu uma. Deixa eu tentar achar aqui rapidinho, galera. É porque tá meio complication. Hum. Deve estar tá lá embaixo. Deixa eu ver. Deve ter sido essa aqui mesmo. Pronto. O Red Cowan que joga muito com eles é sem fratura, viu? Pronto. Tá aqui a lista. É esses caras que vão ter que ser banidos, viu, gêmeo? viu? Você é um cara esperto. Você não quer ver o servidor falindo, né? Porque teve jogadores que já do frango que o que já se irritaram por conta desse safado aqui, ó, do Aím tal, já peguei trocando em mira, né? Agora o Mia. Se o Vlad na certa tá porque o Vlad é muito é muito filho da puta, né? É um crianção, um Donzelão. Na certa ele também tá, porque o Mia tava, com certeza, tá vendo que o estilo do Mia tava muito mentiroso pra ser verdade? Pronto, tá aí a prova, viu? Ele mesmo gravou a prova dele no, de Aimbot. De, de, de o marcador de, de identificador de target deu lock no franga no vídeo dele, no próprio vídeo dele, viu? E o Red Kawan, viu? Pode, pode banir também. Galera, a zoeira pode cair em cima do Red Kawan e na Infratora Infratura fazendo juiz ao nome dela, né? Pena que é uma mochilinha. Mochilinha, eu tava morrendo porque eu tava querendo gravar vocês, tá ligado? Um Frangar isso? Não, velho, não é pra ganhar não, pô. É pra gravar os caras. Eu, beleza, né? Vamos lá. Aí eu vi os caras rushando e eu rushava junto. Porque eu queria pegar trocando de mira. Nem de defeito consegui. Eu sou muito bom. Eu sou um mexe, Eu sou um caçador de aimbot, velho. Eu sou muito foda. Nossa, eu sou muito acho. Eu sou muito achudo. Pronto galera, banidos, eu quero esses caras banidos, vamos fazer uma campanha aí galera, esses cinco carinhas aqui ó, tá vendo ó? vamos fazer eles pagarem por jogar de hack, vamos banir toda a line quando tiver jogando de hack galera, toda vez que a gente pegar um cara de hack, vamos banir toda a line pra eles aprenderem a lição, viu, vou ficar por aqui o vídeo e pau do minha, se fudeu! título de o mais, mais burro do do, do do universo, acho que vai ganhar agora, nem no mundo mais, o mais burro do universo, Entendi pra onde?